Oi, eu sou a Ana Savoy, micropigmentadora, estética e paramédica. Trabalho nessa área desde 97 e, com toda essa especialização, me dedico à arte de ensinar. Hoje eu comando um Centro Técnico em Campinas, São Paulo e já aqui formamos mais de 10 mil alunos. Dentro da micropigmentação, nós oferecemos todos os protocolos, desde o iniciante, para quem vai começar, quer ter uma nova profissão, até os cursos mais avançados. Os nossos cursos são apostilados, certificados, com registros pela Abramic, e você vai sair daqui pronta para o mercado de trabalho. As classes aqui no Centro Técnico têm um número reduzido de alunos para que a gente possa dar total atenção corpo a corpo ali com o aluno na hora do procedimento. Então, para isso, eu preciso ter um grupo menor. Meu sonho era estar nessa sala e hoje eu estou realizada porque a Ana ela não esconde nada. Ela é perfeita, passa tudo... A gente precisa disso, a gente precisa desse apoio, né? Você que cai tá querendo fazer um curso, vem pra Ana Savoy, porque eu garanto que você vai aprender. Ela passa todos os conhecimentos dela pra você, ela tira todas as dúvidas, todo o seu medo, todos os seus anseios. Espero que cada vez mais pessoas possam vir aqui. A gente recebe pessoas do Brasil e também fora dele, né, do mundo todo. Eu tenho vários países que buscam muito aperfeiçoamento. A gente está situado em Campinas, é uma cidade de muito fácil acesso com aeroporto, rodoviárias, grandes rodovias próximas. Então eu quero convidar você que está aí me assistindo para olhar os meus cursos. Vê todo o conteúdo, entenda, qualquer dúvida vocês perguntem, eu estou à disposição e eu quero ajudar você a ser um profissional de sucesso.